Ouvinte amigo da nossa Vibe Mundial, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem comigo. Estou uh, tentando entrar aqui no Insta, está né? verificando a conexão, mas eu tenho a impressão que está sem conexão, viu? pro? Está tudo ok? Então, eu vou ver aqui, talvez não esteja. Uh, no... Como que é o nome daqui, o... Oi? Estúdio A? Ah, tá bom. Mas eu não vou perder tempo com... Estúdio A 5G? Tá, então acho que é isso. Vamos ver agora, né? Conectar. Ah, eu não sei por aí, eu tô, tô atrapalhada agora. Vamos ver se entrou. Agora sim, agora entrou, tá vendo? Tô ficando boa nisso, hein? Já tem ouvinte na linha? Então, antes de eu falar, vou falar bom dia e vou atender o ouvinte, depois eu me apresento. Pode ser, Doni? Então, tá bom. Alô? Alô. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Eu me chamo Andréia Alice Andréia, Alice. Isso. Tudo bem com você, Andréia Alice? Agora estou melhor falando com a, com a senhora. Meu nome é Armin, tá? Eu sou, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, mas depois eu vou explicar para agora porque agora eu vou falar com você, tá bom, Oi. Alice? Pois não. Pode falar. Então eu ouço a rádio mundial às sextas-feiras com a minha mãe Sim. e o programa da senhora me chama muita atenção. E eu falei, hoje eu estou determinada a conseguir falar com a senhora. Então, pode falar com você, Alice. Ah, tá bom, desculpa. Com você. Uhum. hoje deu certo. Então, vamos lá. O que, que você quer saber? O que que você... Qual é o assunto? Então, eu tenho várias tendências né? e eu nem sei qual que eu gostaria de imediato. É. Mas, a princípio, eu estou com muitos problemas financeiros pela falta de emprego. Apesar de ser professora, na época da atribuição que eu teria que ser pego, entrou a pandemia e eu não consegui pegar aula. tá, você não é você não é ligado ao Estado, nem à Prefeitura. Na verdade, eu sou da categoria do Estado, que chama uma categoria O, e você tem que ir nas atribui atribuições. Tá. E a semana que eu tinha me Bem, planejado... É, entrou a pandemia, então o governo suspendeu. Tá. Então, eu tenho um vínculo com o Estado, mas Tá bom, inassível. e agora você quer uh, saber o que, que acontece com você, é isso? Isso, porque se eu estou bem financeiramente... Tá, me dá o seu nome de novo, que eu esqueci. Pois não. Andrea, sem And Ui, Andréa, sem o I, tudo bem. Uh, escuta, Andréa, é assim, está difícil de você conquistar ah, o voltar Você vai voltar em breve, tá? Mas toda essa dificuldade Que você está passando É você mesma que está aprendendo. Tá Aí você vai falar para mim Armin, ah, você é louca Como que eu vou prender o um negócio que eu estou precisando Que eu estou torcendo, que eu fico rezando para dar certo Dentro de você Andréia, você tem medo E você já considera anteriormente Que você não vai conseguir Entendeu? Entendi. Isso já está na tua cabeça. Tipo assim, ah, eu, será que eu vou conseguir? Ah, eu acho que não. Com esse negócio da pandemia, vai ficar difícil. Entendeu? Entendi. Você, você pensa assim, não pensa? Em alguns momentos, sim, porque eu tenho medo... Não, então, você pensa assim. Como você pensa assim, não importa a causa. Importa okay. o que você está pensando. É. Quando você pensa desse jeito... O que, que acontece? O universo responde para você, amém. Porque o que ele entende é que você tá, está nesta dificuldade, e nessa dificuldade você acaba continuando, sacou? É. E quando, okay. como você continua nesta dificuldade? As coisas se dificul elas vêm com dificuldade para você. Você sempre teve nessa situação Tipo, você consegue aqui Ali, para Aí consegue de novo e para de novo Isso Então, você fica nessa gangorra De sobe e desce, sobe e desce Por quê? Porque você não tem, sabe o quê? Andréia Autoconfiança Certo. Você não confia no seu poder de trabalho No seu poder de conquista Você confia em você como professora É diferente Mas assim, na conquista do seu trabalho Na conquista que você pode dar para você Fica com dificuldade, entendeu? Entendi Então é isso que está acontecendo Muda esse pensamento Porque o que nós temos de abertura Para qualquer coisa Para conquista ou para perdas É o nosso pensamento ele é, é o que comanda a nossa vida, tá bom? Tá bom. Um beijo para você e tudo de bom, Andréia. Muitas, muitas conquistas. Bem, uh, para quem quiser falar comigo, é só ligar no 31710221, né? Tem ouvinte? Ah, é, é bom, agora eu vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Armin de Gourmandian. Trabalho com a medicina energética do terceiro milênio que é sustentado por três pilares. Quais são os pilares? O registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada e também a energia fria vibracional curadora, gente. Eu vou explicar dela um pouquinho daqui a pouquinho, porque tem mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem está falando? Oi, Armin, é a Sandra. Tudo bom? Tudo. E você, Sandra? Eu tô bem também, graças a Deus. Você já que... é meu ouvinte? Já sou, faz tempo. Ai, que bom. Então, você conhece bem meu trabalho, né? Sim. Eu só não, não tinha conseguido falar ainda aí com você, mas eu sempre ouço. Tá bom. Então, fala, Sandra. Eu gostaria que você visse que eu tô sentindo uma dor no hum. meu pé esquerdo. Hum. E <risos> uma dor estranha. O pé não tá inchado, não tem nada, né? E ela fica, tem hora que dá uma fisgada, assim, e... Tomei já uns medicamentos e essa dor não é. vai embora, né? É. Gostaria que você visse se tem é. uma energia. Só preciso... Eu, eu quero saber, assim, de algumas coisas. Ela está uhum. próxima ao calcanhar? Não. É na parte de cima, assim, sabe? Aqui do, do lado. É no Sim. peito do pé? Isso. Só que um pouquinho para o lado, assim. É para o lado que vem para o lado esquerdo? Para o lado dizer? esquerdo. Para o lado pro esquerdo. esquerdo. E é, quando vem para o esquerdo, esquerdo ele pega esquerdo. do meio do pé... Quase que até, até o, o, o calcanhar do pé, assim, isso. a parte de... É aí que eu estou falando. Isso mesmo, isso mesmo. É. Pega essa parte. É nessa parte. É. É, você vê que a princípio eu perguntei, você falou que não, né? É, porque você, eu sei que você estava falando isso, isso lá atrás, né? Mas... Não, não, não é lá atrás. É próximo ao calcanhar? É isso mesmo. É isso que eu é falei. Próximo. Mas Dá, você vê... Eu o que, pra você trás. veja bem, Sandra. Vamos começar por aí. Uhum. A ansiedade. Tá. Quando a pessoa é muito ansiosa, uhum. ela pensa que está com os pés no chão. Certo. Mas não está. É, eu sou mesmo, bem ansiosa. É. Então, uh, <risos> uh, uh, uh, uh, então uh, a pessoa pensa que está uh, resolvida, mas não está. Entendi. Entendeu? Entendi. O que acontece com você é isso. Você, você diz assim, não, eu sou pé no chão, eu sou realista. E eu tenho... é, é isso, né? É isso eu mesmo. Eu só estou falando isso porque eu vou passar energia fria para você, uh -huh. mas eu estou explicando a causa. Uma não, das pode causas. Falar, quero ouvir, Então, quando, falar, quando, quando atinge a causa, começa... Uh -huh a energia fria já começa a agir. Se você perceber, você já está tendo algum sintoma aí no pé. É, estou sentindo um meio formigamento. Isso, já está começando. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos. Você vai ficar quietinha aí? A causa uhum. você já entendeu um pouquinho qual é. Eu não posso dar toda uma terapia aí, né? Dar toda certo. uma explicação, porque tem outras pessoas querendo falar comigo. Eu tenho Sim. recadinhos para dar. E daqui a pouco eu te chamo. Fica na linha, tá bom? Tá bom. Um beijo grande. Um beijo para você, muito obrigada. Nada. Tem ouvinte na Lia Dona. Alô? Alô? Quem está falando? É a Marlene. Marlene, você já me conhece, Marlene? Não, não conheço bem. É a primeira ah. vez que você está me ouvindo? Sim, eu... não, ouvi você faz tempo, só que eu não consigo pegar a ligação, né? Ah, sim. sim. Tudo bem com você? Mais ou menos. Então, fala o que que, tá... o que, que é tem uma dor, assim, sabe, debaixo da costela? É. É uma dor muito forte, assim. Quando você é respira... Lado... É do lado direito? Isso. Tá. Você respira, dói. Quando você vai é. deitar, dói. Quando você vira, dói? Isso. Ele dói mais quando você vira ou quando você deita? Quando eu levanto, sim. Quando você, você vai levantar da cadeira, você tá sentada? Isso. E Isso. quando pega? É. E é na parte de baixo? É. É na é sua... da costela, assim, perto do, do seio, assim. Perto da onde? Do seio, assim, da costela. Ah, sim. Entendi. Hum. Ent... Ah, então, tá bom. Ah, bom, Marlene, é o seguinte, você... É, você sofre muito com perdas. Sofre o quê? Perdas. Perda. É. Hum... Você sempre tem medo de perder, é verdade. Entendeu? E quando a gente tem muito medo de perder, a gente não ganha, Entendo. porque a ganha pode vir, uh, pode vir seguido com uma perda. Sim. Hum, e, e isso vai te deixando cada vez mais frágil hum. e, e vai movendo uh, todas as vértebras da sua coluna. Hum. Se você observar sua coluna, pedir para alguém passar a mão, você vai ver que, bem nessa parte, você deve ter uma, uma reentrância, deve estar mais fundo. Alguma coisinha tem. Ah, entendi. Você entendeu? Mesmo entendi. você, se você puder passar o braço, a mão. Se você puser nas costas e passar a mão, você vai ver que tem alguma diferença nessas vértebras uh, que fica atrás dessa parte da, uh, da coluna, na, da, atrás dessa vértebra. Ah. Por quê? A insegurança é muito grande. Ela vai te tirando o chão, ela vai te tirando a força de agir. E você é uma pessoa forte. E você Sim. mesma se sufoca. Ah, entendo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Então, ah, você, precisa mudar essa, você precisa mudar essa forma de pensamento. Você precisa trabalhar para tirar isso de dentro de você. Porque isso vem desde criança. É tipo assim, você tem que hum. você não pode confiar só em você. Você não pode confiar naquilo que você quer. Porque o que você quer, você não vai alcançar. Você tem que aceitar tudo que vem do jeito que vem. Entendeu? Entendi. Era assim? Obrigada, viu? Nada. Muda Calma. isso. Olha, só muito. Obrigada. Nada. Então, pessoal, agora eu vou passar os meus dados. Meu nome é armen de Gourmandian. Uh, estou aqui na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, né? Uh, há 21 anos. Mas já vai para 22 ano que vem, né? Como o, o ano 2020 praticamente não existiu, rapidamente vai chegar no 21. E o número do meu celular, para quem quiser agendar um horário comigo, é o 99675-5250. O código área é 11, porque eu estou em São Paulo, Capital Santana, bem pertinho do Metrô Santana. Desceu no Metrô Santana, 10 minutos. Para quem anda um pouquinho lento, um pouquinho devagar, 15. Já chegou lá no consultório da Arme. Bem, uh, eu agradeço, eu estou aqui né, no, no, com o Instagram e o pessoal está falando alguma coisa, né? Vou dar oi para todos que estão aí. Obrigada, Ju. Juruna, você é uma pessoa iluminada, obrigada. São são bênçãos que eu recebo e vocês também, tá bom? Então uh, agora eu vou passar a minha vou explicar o meu trabalho. Se você quiser fazer uma consulta comigo, eu trabalho com um, o, o tratamento completo, que são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora ou duas horas, sempre leva uma hora e meia, duas horas, eu não sou controladora de relógio, não. Então, eu atendo a pessoa à medida que, que ela estiver, eu não, não, não interrompo consultas. É, terapia breve, como eu disse, seis sessões, uma vez por semana, por uma hora, uma hora e meia, duas horas. e Mas, primeiro, você vai ter que ajudar, a, a, a, a você vai ter que... A, fazer a consulta, né agendar a consulta, e pela consulta, vou, isso é duas horas mesmo, você vai ficar comigo essas duas horas, e, e nesse meio tempo eu vou perceber tudo que você tem, o que você precisa e como você está. Eu, eu vou falando para você, nós vamos chegar na canalização que eu faço do seu subconsciente, e as coisas que estiverem mais à tona, eu já vou mostrando, porque a sua memória vai ficar ativa. E quando eu, como eu fiz agora, né, e, e quando essas memórias vão vindo, você já vai mudando, você já vai repensando. Então, é assim, você vai ao médico, sempre diz, ah, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você tem. Até que um dia vem o um médico e diz, é isso, é isso e isso. Quando você sabe que é isso, você respira de alívio, porque você sabe que tem remédio, tem jeito de tirar aquilo de dentro de você, né? Aí, se você gostou, nós fechamos o pacote para seis sessões. Um. Olha, a gente está no preço de coronavírus, entendeu? <risos> que eu sei que está difícil para mim e para vocês também, está tá geral. Então, nós estamos tendo desconto, renegociando em tudo. E isso é muito bom, que está nos ensinando a dar valor... Aquilo que nós temos é o que nós somos e também valor a possibilidade alheia, não é? Porque nós sabemos que todos agora estamos no mesmo rumo, no mesmo, uh, na, na mesma condição. Bem, logo, uh, você pode ligar para mim no 996755250 e já agendar. Outro recado que eu vou dar para vocês. Eu só, faço, só fazia o curso da radiestesia magnética imantada, que eu vou dar de cortesia dessa vez, juntamente com a energia fria vibracional curadora uh, presencial. Aí fui fazer teste com uma pessoa linda, maravilhosa, chamada Samar, que mora em Cascavel, e ela pediu muito para mim, ah, me vamos fazer online, pode me pôr como cobaia, vamos ver o que vai dar gente eu estou impressionada, porque não está dando certo, está dando para lá de certo. A pessoa ela entrou nessa iniciação, ela começou já a passar para os outros, e, e nós estamos ainda fazendo. E está um negócio porque não tem interferência física. Não, não, uma não está próxima da outra, entendeu? Fisicamente, existe a frequência uh, de, de luz, a frequência energética, existe Mas não existe a presença física que pode atrapalhar a outra pessoa Então ela vai ficando na dela maravilhoso. Você quer fazer? Ainda tem uma vaga para hoje, estou fechando um grupo de quatro pessoas, eu estou com três pessoas. Caso você queira, entre em contato comigo, que o valor que está agora, porque eu estou dando a radiestesia básica, radiestesia magnética imantada básica de cortesia, você não vai mais pagar. E o valor total é... A metade do que era uma delas que era energia fria vibracional curadora. Quer mais informação? Você liga para o meu pro, pro celular ou manda um, um, um WhatsApp, né? Que é o 9 9675 5250. 99675 5250 e amanhã, uh, amanhã não, e nos dias 28 já está marcado uma nova turma semana que vem eu já aviso, mas acompanhe minhas redes sociais, que lá você vai ver as chamadas, eu tô no Instagram, estou no Facebook, no YouTube, vai lá no YouTube, gente, assistam meus vídeos, vocês vão ver o que é energia fria vibracional, é algo maravilhoso, o seu corpo, ele entra em ondulações, as suas células vão recebendo a frequência de luz, é algo fantástico, e, e, e fui eu que me iniciei, sou auto-iniciada desde 1985. ele não é para retornar daqui 3, 4, 5. Não, é, é, você vai fazer as três sessões, ou vai fazer as duas, ou, ou entrar no pacote que eu dou, que entra a radiestesia, entra a energia fria, entra o registro da memória celular. Depois você vem conversar comigo, tá bom? Então, vai, é muito bom. E tudo isso nós vamos dar no dia 28 também, fechando... Uh, eu acho que 15 dias duas horas né cada, uh, cada entrada online uh, 996755250 YouTube é o, o Instituto Armem de Gourmandian vão lá uh, como é que se diz uh, se inscrevam, curtam opinem faz, façam tudo isso que é muito importante para nós, tá bom? e vamos falar com a ah, com a Andréia. Ela está na linha? Alô? Alô? Oi, Andréia? Não, é a Sandra. A Sandra. É que eu faço um <risos> pouquinho de confusão aqui. Como é que você está, Sandra? Eu também, bem, estou bem, Armin. Eu senti meus pés, minhas pernas, parece que ficou pesada. Eu é. não conseguia tirar ela do chão, assim, ficou... Parecia que tinha grudado no chão. É Agora assim eu mesmo. consegui é. Engraçado, agora que você me chamou eu consegui. Agora Mas então. Eu, é, quando eu tava aqui na espera, né? Que você falou que tinha mandado a energia, eu não conseguia movimentar as pernas. Sim elas ficaram mais, já senti uma melhora, ela ficou assim, como se estivesse formigando, sabe? Sim, Não grudada e pesada, realmente isso. fica imantado, por isso que eu chamo de uh, radiestesia magnética imantada, porque você vai entrar em contato com os minerais necessários do planeta Terra. Ela entendi. puxa o que está ruim e vai devolver coisas boas. Foi, e depois entra entendi. a luz da energia fria nossa eu senti muito bom senti mesmo é como se elas estivessem grudadas no chão e recebendo mesmo a energia que vinha e assim, ia fermentando acho que é a palavra sei lá é assim que dá né? são é, sensações é que é para explicar em palavras é é é difícil né? então é, difícil. é isso que às vezes eu tenho dificuldade como que Sim. eu vou explicar o que acontece é, porque e... a gente sente, mas não consegue falar realmente. É muito forte, não é uma coisa. Muito forte. Não é uma coisa assim que você consegue concretizar. Ela é, é. Tão, ela é tão importante quanto o ar que nós respiramos, o oxigênio, mas ela é tão abstrata quanto a visão do oxigênio. Nossa, muito bom. Eu vou marcar com você para me fazer no geral, então. Então, né? marca porque assim. Só... Aproveita agora que eu estou com um desconto maravilhoso. Tá, eu vou ligar. tá bom? Eu, você passa o telefone de novo, porque Passo, eu não sei o que eu vou ligar. Tá sim, tá bom, Sandra. Muito um beijo obrigada. grande para você. Deus Outro beijo. Amém. Grande. Então, como a Sandra pediu, vamos lá. O código de área é 11, estou em São Paulo, 99675-5250. 99675 5250 pode entrar em contato comigo e vamos conversar vamos agendar um horário você vai ver que você vai ver uma e vai sair outra por que que eu gosto de conversar um pouquinho antes né porque eu já tenho essa propriedade já é isso já é meu é facu, não, não é nem facultativo é, é inerente né eu gosto de chegar no ponto de origem daquele, daquele problema. E quando eu chego no ponto de origem, é como se você desentupisse um canal para a energia fria entrar com mais fluidez. Olha o que aconteceu com a Sandra. E assim acontece com cada pessoa que passa por mim. Aquilo volta nunca mais. Porque sai da sua memória e sai dos implantes que você tem. Tá? Pessoal, me acompanhem nas redes sociais, me acompanhem pela Rádio Vibe Mundial, me acompanhem. É muito importante você estar comigo e eu com você. Um beijo grande para todos nós, um beijo grande sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.